velho você depois encontra ele no cemitério junto com a mulher vendo a mulher dele e ainda não foi ó triste velho não eu nem sabia dessa fala desse lugar aí eu não sabia de nada porque eu praticamente não vi nada sobre o... esse lixo cara estou aqui você Não, pega dano, cidadão, lágrima de fada É, você aumenta 50% do dano 5 oh. horas de live, 5 horas de pura live Jogando transformice Tava completando evento, véi ah, cara, se você dá um dash pro pular, você passa direto. Ah, tem dois, velho. Não... Aí, boa. Vai, vai pra baixo. Não, não, não. <risos> <risos> Uma beleza. Tá bom demais esse jogo, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Não. Você pode equipar quando você estiver jogando. É realmente bem útil contra a boss. Igual o que queima. Que custa super caro. Ah, velho! O negócio me travou, velho! consigo matar os dois direto? Aí, beleza? O que é aqui? Eu esqueci Ah, nada. Aí ah, Ai não. Me, velho, não existe! Liste de jogo, velho! Um jogo difícil! Não, velho, eu tô aqui jogando de boenas. Vou ter que separar o vídeo em 30 partes para para isso, né? Você tem que cair aí no meio. Você consegue dar dois hits, você mata os caras. Você mata o primeiro. E mata depois o reto aí. Tem que tomar pegado alto. Matou os dois. Boa. Não desce. Vai reto. Você sabe que descendo é pior, né? É mesmo, mas... Ignora. Ô, oh, estratégia. Eu sei uma estratégia. Desce um hit no cara e desce. Beleza, salva, rapidaço, boa, nice, acelerou bastante o jogo, melhorou bastante o jogo, ajudou demais. Vai ser One Hit? Não, esse daí eu nem sei como mata. Eu lutei contra ele, mas eu não sei como mata One é Hit. Mata ele, joga com uma flecha concentradinha bonita. Pega assim, ó. Ó. Dá uma flecha concentrada... De médio, a uma. Dá uma concentrada. É, então. É... Dá uma concentrada. Essa, esse boss é muito fácil. Aí, ó, o veneno funcionando, velho. funciona. Venena é de novo. Acabou o veneno. Ah, não, É daqui eu assim, sei, é só da dash. Espera vir. Espera piscar uma vez, espera um segundo e pula. Aí. Envenena ela e. resposta é bem fácil. Dá uma flecha concentrada que tu mata praticamente. Que... Troca de item, troca de item. Usa o item de 550. É Aê, liberou o item mais importante pra fazermos o negócio. Esse item é muito importante, velho Equipa esse item, ó Equipa aí Ativa, vai, bota aí Blocos Bota aí, bota Olha isso, usa o item Usa isso Demora um tempinho, ó É muito bom, cara A água mata nesse jogo, né? Eu não entendi nada Salva rapidaço, boa, Raul. Dois botas sem, sem levar hit E o outro, um de primeira Também é um boss fácil, né? A daqui é extremamente fácil, é, mais mais que é. Que eu que é É muito bom, velho Você tem que ver o dano desse chefe descendo ah, velho, tem no final do jogo que você pode poupar ela ou não. Se você poupa, você ganha um item muito bom que revive vida, tipo... Eu, só... eu também poupei. Eu poupei também. Eu não ia matar, não, velho. Vai descer na água ou vai enfrentar o mini-boss primeiro? Você pode enfrentar o mini-boss. Oh, deixa eu enfrentar ele, rapidão. Quero testar uma coisa. Se você levar a gente vai de novo. Não, o mini-boss não precisa, olha isso daqui, ó, é super easy Matei, né? Não morreu ainda! Bicho, o bicho não morreu com doencinha Precisa com ajuda Olha, não matou ele no ne Hit? Não, no ne Hit não, se ele dano Ai, sai daqui Sai, eu vou restartar Dois, ele não dá. Ele dá um dash ele até aqui. Eu mato ele. Hum. Não, eu vou primeiro usar esse negócio aqui depois vou terminar ele com a semente. Ou vamos testar. Já usa, já usa, já usa. Calma. MATEI! MATEI! Você <risos> leva dano! Beer! Easy! Viu que era fácil demais? Vou. Tem save pra, cá, pra cima? Acho que tem. Acho que tem save pra cima. Não, não. Precisa fácil de mim. Esses bichos do mal. Tem save pra cá? Não, mas eu iria salvar lá, lá embaixo, tá? É, melhor eu voltar, né? Eu não sei. Só sei que a gente enfrenta um boss com metade da vida com ela. Olha esse bicho aqui, ó. Bonitinho. Ai. Bater. Não vai ter nada. Porque salvei. matei.